Olá, eu sou Gilberto Susba, fundador do anti stress e estou aqui para falar de educação anti stress Como a educação anti stress pode ajudar você a aliviar o estresse de maneira natural? Mesmo que você ande com a cabeça cheia de preocupações e diga que seu caso não tem solução, mesmo que você se sinta num beco sem saída, numa espécie de prisão sem grades, mesmo que você não veja a luz no fim do túnel, saiba que existe uma saída. E nesta palestra, nesta masterclass, eu vou te mostrar o caminho para sair dessa. Eu sei que isso pode parecer impossível ou bom demais para ser verdade, mas continue assistindo esse vídeo até o final que você vai entender definitivamente o que é que está faltando para você se livrar do estresse de uma vez por todas, sem usar medicamentos ou recursos químicos. Agora vamos falar sobre como aliviar o estresse. nessa mini palestra você vai aprender sobre a verdade angustiante por detrás do estresse, os primeiros sinais do estresse, como identificar, o mecanismo mental do estresse, os perigos ocultos do estresse, o lado bom do estresse e os quatro passos da jornada anti-estresse. Ah, eu ainda preparei uma surpresa especial. Eu vou te mostrar como acessar o e-book Jornada Anti-Estresse. É o meu guia que ensina os quatro passos para você se libertar do estresse em quatro semanas. No final dessa palestra, você vai ter acesso a esse book por um preço simbólico. Simbólico mesmo, mais ou menos o preço de um cafezinho. Então fique comigo até o final e aproveite bem esse conteúdo. Antes de começar, eu quero agradecer a sua participação. Eu preparei esse tema para fazer seu tempo aqui valer a pena. Mas eu também quero saber se você está aí, então eu te peço que participe. No final desta aula, Deixe seu comentário dizendo o que você aprendeu com esta palestra ou como esta Masterclass ajudou você. Se surgirem dúvidas ou perguntas, pode deixar nos comentários abaixo também, eu vou me esforçar para responder todas elas, seja por e-mail, gravando outro vídeo ou diretamente nos comentários. Eu peço licença para quem me conhece, mas eu preciso me apresentar, talvez tenha pessoas que estejam me conhecendo agora. Meu nome é Gilberto Sulba, sou especialista em educação anti-estresse. E durante os últimos 10 anos eu tenho estudado como ajudar pessoas que precisam e querem combater estresse, ansiedade e depressão sem usar medicamentos. Se você está fazendo algum tratamento ou tomando alguma medicação, você vai descobrir que pode acelerar em 10 vezes os resultados do seu tratamento. Meu objetivo é fazer com que você consiga alcançar o seu objetivo de ter uma vida mais produtiva, equilibrada e feliz, sem desperdiçar tempo nem dinheiro e sem sofrer à toa. Há décadas eu trabalho com treinamentos, tanto corporativos quanto individuais. Sou palestrante e facilitador multidisciplinar com capacitação em coaching, produtividade, vendas e liderança. Também sou professor de filosofia antiga e instrutor de artes marciais e um apaixonado pelos mistérios da mente humana e a sua relação com o desenvolvimento humano. Eu já ajudei centenas de pessoas, inclusive pessoas que achavam que era impossível treinar a própria mente para não ser arrastada por pensamentos negativos, medos, culpas, vergonhas e arrependimentos. Eu quero ajudar você a construir um estilo de vida anti-estresse, treinando a sua mente para educar seus pensamentos, emoções e atitudes. Este é o caminho mais saudável para alcançar a sua vida magnífica, a vida dos seus sonhos. Hoje eu consigo viver com mais propósito e ter um dia a dia mais produtivo, equilibrado e feliz. Mas nem sempre foi assim. Eu vivia preocupado, contas para pagar, conflito nos relacionamentos, sempre estava faltando algo. Parece que a minha vida se resumia em correr atrás de dinheiro e resolver problemas. Teve épocas que sair da cama para ir trabalhar era um desafio enorme. Também já tive que conciliar dois empregos simultâneos, vivia pressionado por metas, passei por dois divórcios, abri uma empresa e quebrei, fiquei todo endividado e sem trabalho. Esse excesso de pressão e dificuldades pode criar uma verdadeira bagunça mental e emocional. Não sei se isso acontece com você, mas dentro da gente fica uma confusão onde se misturam dúvidas, medos, culpas, vergonhas e arrependimentos. Surge aquela agitação, uma pressa constante e nessas horas a gente não vê mais oportunidades. Parece que vai ser sempre assim, parece que não existem opções. E a gente para de viver e apenas sobrevive. Repetindo os dias, reagindo a situações e aumentando o cansaço, a tristeza, a fadiga. Eu não sei qual é o seu nível de pressão, de pressa, de correria que você enfrenta no seu dia a dia. Mas chega um ponto em que precisamos dar um basta nisso tudo. Quem não faz isso acaba ficando doente. Eu costumo dizer que quem não toma uma atitude vai tomar remédios. Foi assim que eu aprendi que ninguém sai dessa sozinho. Precisamos de ajuda. Eu fui procurar ajuda e tive muita sorte nisso. Em vez de me darem remédios, me deram conhecimentos. Eu descobri que conhecimento é o melhor remédio para os nossos problemas, pois todo problema é causado por algo que não sabemos, por uma ignorância nossa sobre aquele assunto. Quando aprendemos, pronto, o danado do problema vai embora e nunca mais volta. O que me ensinaram e o que eu aprendi foi como treinar a mente, como educar seus próprios pensamentos, emoções e atitudes. Isso transforma a vida de qualquer pessoa. Isso é um aprendizado que não acaba nunca. Você aprende como fazer e vai aperfeiçoando sempre. E quanto mais aprende, mais a vida fica boa, mais a vida fica leve. Só que você não vai aprender isso no ensino convencional, em universidades ou MBAs. Eu aprendi isso com a sabedoria antiga, com as artes marciais e com centenas de livros, pesquisando, estudando, testando e separando o que funciona do que não funciona. E agora eu vou te mostrar um pouco do que eu aprendi sobre como aliviar o estresse sem medicamentos. Então prepare-se, pegue um bloquinho para anotações, silencie o celular, feche as abas do navegador e se prepare para 10, 15 minutos de muito aprendizado para você aproveitar muito bem esse tempo. Por que isso é importante? Porque tem um aumento geral do nível de estresse, ansiedade, depressão, no Brasil e no mundo. A gente vai ver isso. Porque eu vejo as pessoas gastando fortunas com medicamentos. Não é que não seja importante, que não seja necessário. Em alguns casos é. O problema é que os medicamentos, eles apenas aliviam os sintomas. Eles não resolvem o problema. Para resolver o problema, você precisa de outra solução, medicamento não resolve o problema, só vai aliviar os sintomas. Bom, o estresse, ansiedade e depressão atinge a todos de diferentes maneiras. Por exemplo, atinge as pessoas, comprometendo a saúde, podendo levar até a morte, uh, produz mudanças de atitude e de comportamento. Uma pessoa quando está estressada, quando está deprimida, quando está ansiosa, ela muda radicalmente a atitude e o comportamento dela, podendo prejudicar a vida e levar o fracasso, coisa que ninguém quer. O estresse nas empresas acaba produzindo muito conflito entre os colaboradores, cai a produtividade, aumenta o risco de acidentes, traz prejuízos de todas as maneiras para a empresa, ou seja, afeta diretamente no lucro. E na sociedade, é uma das grandes causas da violência, a previdência social também fica comprometida, a saúde pública, por causa que aumentam os gastos nessas áreas. E como está o estresse, a ansiedade, a depressão no Brasil e no mundo? Como é que estão os indicadores? A OMS fala que 90% da população mundial é atingida pelo estresse. Segundo a ISMA, o Brasil é o segundo colocado, o segundo país mais estressado do mundo. Só perde para o Japão. A síndrome de Bornau que é o estresse relacionado ao trabalho, atinge 3 de cada 10 trabalhadores brasileiros. Então a situação é bastante crítica e tem aumentado a cada ano. Então isso dá um panorama da situação e a importância que tem um tema dessa natureza, de a gente aprender a reduzir os níveis de estresse, de ansiedade e de depressão. Eu falo reduzir os níveis, porque existem níveis de severidade. Estresse, ansiedade, ressaltão, depressão é algo relativamente natural. E tem até o lado bom do estresse, o lado bom da ansiedade, o lado bom da depressão. A gente vai falar disso em outro vídeo. Mas aqui eu só quero que você tome consciência dos níveis de severidade. Pode ser normal, leve, moderado, severo e muito severo. A gente passa por todos esses níveis em algum momento da vida, ou às vezes mais de uma vez. Se tem um acidente perde uma pessoa querida, você vai chegar a atingir níveis muito severos. O que, que é interessante, o que, que é importante aprender a retomar para os níveis normais de estresse, ansiedade e depressão. Não vai eliminar isso da nossa vida. Não tem como. Mas tem que manter isso dentro de um nível, de uma faixa de normalidade leve. Vamos entender um pouquinho sobre o estresse. Os primeiros estudos foram feitos pelo médico e fisiologista Hans Selye. Ele lançou um estudo chamado Estresse, um estudo sobre a ansiedade. Antes disso, o termo estresse era usado na indústria para medir a resistência de metais. Nesse estudo, essa pesquisa lançou na Austria em 1950 e é o que serviu de base para o desenvolvimento do conceito de estresse relacionado à saúde, que a gente conhece hoje. O que é o estresse? O termo em inglês significa tensão. E o conceito mais abrangente, mais comum, é, uma, é um conjunto de reações fisiológicas necessárias para a adaptação a novas situações. Buscando a etimologia da palavra, a gente vai ver uma relação com a ideia de apertar, serrar, comprimir, ou seja, a pressão. A gente sente bem isso quando está estressado. Né? E outra ideia relacionada ao estresse na etimologia é de ser puxado para várias partes, ocupado e importunado. Quem se estressa conhece bem isso. Em síntese, é uma reação biológica a um novo estímulo. E essa reação ela pode ser positiva ou negativa, que daí chama do bom estresse, o eu-estresse, que está quando existe uma adaptação positiva a esse estímulo, né? e o de estresse, que é quando existe uma dificuldade de adaptação, que é justamente o estresse como problema que a gente conhece, que a gente quer aprender a lidar. O estresse não é considerado doença pela Organização Mundial da Saúde, é uma espécie de um genérico que envolve vários transtornos. E os estudos falam muito de síndrome de adaptação, ou seja, uma dificuldade de adaptação. E, em 1956, o Ansel, ele lançou o um modelo trifásico, que passaria pela fase de alerta, resistência e exaustão. Mais adiante foi incluída uma nova fase, que é a fase de quase exaustão que são as fases que a gente passa num período, num processo de adaptação. Agora vamos ver isso relacionado especificamente ao estresse. Uma coisa que eu quero destacar aqui é que eu não vou falar dos sintomas de estresse, porque você coloca na internet e tem um monte. Eu quero falar aqui um pouco sobre a atitude em relação a esses aspectos. Porque isso é isso importante, isso vai fazer muita diferença para você. Se você começa a identificar essa atitude, você começa a ter mais controle sobre ela. Eu vou falar agora um pouco sobre as fases de adaptação. Nesse estado de alerta, quando surge a adrenalina, quando surge a agitação, a gente passa por um momento de criatividade, aumenta a produtividade e é o que se chama de eu-estresse, que é o bom estresse. É aquele que motiva a gente a, a agir, a fazer as coisas e a se enganjar na, nas propostas. Quando a gente faz isso e consegue resolver a situação, se adaptar a ela, beleza! a gente volta de novo ao centro e fica equilibrado. Às vezes a gente tem dificuldade para essa adaptação, aí a gente começa a produzir um esforço extra, e começa a entrar na fase de resistência. Então o esforço começa a ficar muito grande, a pessoa se torna cansado, entra, entra o cansaço, e surge o de estresse, que é o estresse negativo. Nesta fase de resistência vai surgir a sobrecarga. Pelo excesso de trabalho, de mudança, de pressão, de tensão, gerando o estresse. Na fase de causa de exaustão, já está começando a surgir o desgaste, a, começa a perder o interesse, não se interessa mais por aquilo que está fazendo, ou seja, a desmotivação quase que completa, e começam a surgir desequilíbrios emocionais, explosões de raiva, de choro. Na fase de exaustão, a pessoa começa a se isolar, começa a ficar sozinha, é, entra num período de esgotamento, ou seja, um esgotamento total, quando isso está relacionado ao trabalho, se chama de síndrome de burnout, que é o esgotamento total pelo excesso de trabalho, e pode gerar doenças. Uma série de doenças, eu vou apresentar algumas delas principais que surgem decorrentes do de um não controle do estresse. Como você vê isso, é, é um ciclo. Então você vem ali e vai sendo jogado para fora desse centro. Esse centro, eu relaciono o centro com a ideia de... Conectado a você mesmo, através do que? Do silêncio. O exercício do silêncio é o que vai ajudar a produzir essa conexão consigo mesmo, com a sua alma, com a sua essência, com aquilo que é mais nobre, mais importante em você. Precisa aprender a fazer isso. Se você não faz isso uh, voluntariamente, se você faz isso involuntariamente, porque através de doenças, quando você fica doente você para tudo e começa a refletir pensar na vida. É ou não é? Então é uma exigência natural da vida que a gente tenha esses momentos de pausa, esses momentos de reflexão, esses momentos de silêncio. Previnem contra o estresse Se a gente não faz isso, a gente é sugado pela espiral do estresse e vai acabar indo esse. Esse é o grande lado ruim do estresse, né? As complicações que estão associadas ao estresse, por exemplo, Somatizações, dores, insônias, prisão de ventre e uma série de somatizações decorrentes do estresse, dor de cabeça, né? muito frequente, fadiga, ou seja, o um esvaziamento da energia, a pessoa não consegue mais fazer as coisas. A síndrome de Bornau, que é o esgotamento físico e mental pelo excesso de trabalho, problemas cardiovasculares, hipertensão, AVC, má circulação, infarto, pode levar até a morte isso. E transtornos de ansiedade, preocupação excessiva e descontrole das expectativas. E pode chegar na depressão, que é o esvaziamento do significado, angústia total. Esse é o lado ruim do estresse. O que mais estressa o brasileiro? Tem é uma pesquisa que fala que esse é o problema de 69% dos brasileiros. Provavelmente está nesse caso aí também. Trabalho levado para casa. Falta de tempo para atividades relaxantes ou para a família má alimentação, não ver perspectivas, ou seja, não, não olha para frente e não vê nada atraente, tensões no trânsito e pavor da violência urbana. Se quiser deixa no comentário qual desses itens se tem algum item que você acrescentaria nessa lista aí. Vamos aprender juntos aqui. E o lado bom do estresse, nem tudo é ruim. O estresse tem uma finalidade, tem uma utilidade, né? Porque o estresse gera o um esforço para que a gente responda com desempenho às situações que a vida nos traz. É o estresse, é aquilo que te motiva, que desperta a criatividade, que te faz enganjar para resolver uma situação. Esse é o lado bom do estresse. Então ele aumenta o foco, te deixa pronto para gerar resultados, ele dá uma sensação de rejuvenescimento, porque você com mais energia mental e física, porque você quer fazer, quer produzir. Engajamento social, você se sente mais útil, mais respeitado, está ativo, está atuando. E uma atitude empreendedora, você quer crescer, você quer aprender, você surge dedicação nas suas ações, no seu empenho, na, na sua vida. Então o estresse produz isso. O problema é que quando a gente perde isso, entra para o lado do super esforço, do cansaço, do desgaste, não se renova, não se recicla, através... Dessa zona de silêncio, através desse contato com a sua essência, consigo mesmo, se perde isso e entra para o estado, lado negativo do estresse. Então, para manter esse lado do estresse bom, atuante, é preciso essa zona de recolhimento, essa zona de silêncio. Isso que eu chamei de silêncio, você às vezes vai me ver falar como zona de silêncio, centro, centro de equilíbrio, identidade, essência, mas todos esses nomes querem dizer centro. Centrar-se, estar no seu centro. A pergunta que você pode estar se fazendo agora é como encontrar esse silêncio anti-estresse, como recuperar esse centro de equilíbrio. É preciso aprender a treinar a mente. Isso permite educar pensamentos, emoções e atitudes. Imagine a mente como um músculo. Se o músculo não é treinado, ele não tem força para resistir ao peso, a uma caminhada ou uma corrida se precisar. Se a mente não é treinada, ela também não tem força para resistir aos pensamentos negativos, medos, culpas, vergonhas e arrependimentos. Ou você treina a sua mente ou vai acabar tomando remédios a vida toda. Todos nós temos tristezas, ansiedade, estresse. O problema é que muitos se contentam em viver com isso. Não sei se é o seu caso, mas muitas pessoas empurram para o lado, ajeitam as coisas, fingem que está tudo bem e com o tempo podem se tornar vítima das terríveis consequências do estresse, ansiedade e depressão. Preste atenção nisso. Quanto maior for o seu nível de estresse, ansiedade e depressão, maior é a sua necessidade de treinamento mental. Porque isso indica que o seu nível de resistência mental está muito baixo. Você tem pouca força mental para resistir aos pensamentos negativos, medos, culpas, vergonhas e arrependimentos. É por isso que se instala o estresse, ansiedade ou depressão. Bem, você não está sozinho nisso. Eu uma vez andei perdido por esse caminho e eu disse a mim mesmo que iria fazer o que fosse preciso para descobrir maneiras de me libertar dessa situação e viver uma vida um pouco mais tranquila e equilibrada. Depois de muitos anos de estudos, tentativas e erros, eu finalmente encontrei a solução e para ajudar você a dar os seus primeiros passos... Nessa educação mental, eu preparei o e-book Jornada Anti-Estresse. É o meu guia com 4 passos para se livrar do estresse. Esse guia é um e-book em PDF que ensina como neutralizar os principais agentes estressores do seu dia a dia. Agentes estressores são as coisas que te produzem estresse, ansiedade, tristeza e podem levar à depressão. Neutralizando seus estressores será muito mais fácil reconquistar o equilíbrio e a tranquilidade que você precisa e merece. Você vai receber instruções passo a passo para manejar os impactos diários do estresse e da ansiedade na sua vida. Você vai aprender a se livrar de fontes desnecessárias de ansiedade e estresse para desenvolver um relacionamento mais saudável com as pessoas que você ama e inclusive aquelas pessoas que você não pode evitar. Você vai receber um mapa para imprimir e montar os 4 passos da sua jornada anti-estresse. Não deixe essa oportunidade de passar. Este é o conhecimento que toda pessoa impactada pelo estresse e ansiedade deve ter. Clique no botão nessa página e solicite o seu e-book, seu o seu guia. Bom, se você ainda está em cima do muro, aqui estão os 4 passos que você vai aprender para se livrar do estresse e ter a paz e a tranquilidade que você merece e precisa. Primeiro passo, identificar seus gatilhos estressores. Segundo passo, criar o seu plano de mudança. Terceiro passo, encontrar soluções saudáveis. Quarto passo, reduzir a ansiedade para sempre. É isso que você vai aprender. Eu recomendo aplicar um passo a cada semana, mas você pode andar mais rápido, depende de você. Então, o seu investimento é simbólico nesse guia definitivo para gerenciar o seu estresse. Apenas R$ 7. Reais. Parece mentira? Pelo preço de um cafezinho, você pode ter acesso a esse guia fantástico para viver com mais tranquilidade e qualidade de vida. De R$29 por apenas R$7. São 75% off. Você só continuará com conhecimento limitado e cometendo erros se quiser. Clique no botão e adquira o seu e-book agora. É um preço simbólico mesmo. Apenas para evitar os curiosos e selecionar as pessoas que querem realmente aprender educação anti-estresse comigo. Que querem realmente adquirir esse conhecimento, preparar a sua mente para grandes oportunidades que a vida sempre nos traz. A vida sempre traz grandes oportunidades. Mas muitas vezes estamos tão atormentados com tristezas, ansiedades e estresse que não conseguimos ver nada de bom chegando. Se você ainda tem dúvidas, eu vou te ajudar a resolver isso tirando todo o risco das suas costas. Se depois de experimentar o passo a passo, você achar que esse guia não te ajudou em nada, não te acrescentou em nada, você pode simplesmente pedir o seu dinheiro de volta. Ou seja, você não corre risco nenhum. Você tem 7 dias para testar sem compromisso. Você só continuará com conhecimento limitado e cometendo os mesmos erros se quiser. E agora me diga, se você não adquirir esse guia hoje, como você realmente poderá adquirir um conhecimento sobre educação de estresse? Tentando e errando? Quanto isso vai custar? Quanto custa um erro? Quanto custa um ano de estresse e ansiedade para o seu bolso e para a sua saúde? Quanto custa o medicamento que você toma ou vai acabar tomando se não tomar uma atitude? Agora, se você é do tipo que vive se lamentando, reclamando da vida dos outros, acha que já sabe tudo o que precisa saber sobre você? Acha que fica adiando suas escolhas, seus sonhos, adiando sua vida? Ou prefere esperar outros fazerem para ver se dá certo mesmo? Bem, se esse é o seu caso, então esse book, esse guia e o que eu tenho para ensinar não é para você. Você não tem o que precisa para falar sobre treinar a mente, principalmente sobre liderar seus próprios pensamentos. Mas se você sabe que precisa mudar, reconhece o poder da mente e quer combater estresse, ansiedade e depressão de maneira natural, então esse guia é para você e é com você que eu quero me relacionar. Por isso, esse preço promocional é por tempo limitado. Aproveite agora. É a sua oportunidade única. Essa é a surpresa que eu preparei para você. Conhecimento diferenciado. Um preço super promocional. 7 dias de garantia incondicional. Para testar. Sem dúvida, é uma oportunidade única. Eu estou te mostrando um caminho testado e aprovado. Mas só você pode caminhar. A escolha é sua. A decisão está em suas mãos. O valor de seguir é simbólico, o que vai mesmo determinar se você vai aproveitar ou não é o seu real interesse em treinar a sua mente e ser feliz. Seguir ajudará você a encontrar o seu centro. Portanto, não perca tempo. Clique e adquira agora mesmo. Estou te esperando na próxima etapa da nossa jornada de estresse. Um forte abraço e até lá.